Num programa a gente vai querer fazer operações com os valores das variáveis que a gente que a gente declarou, ok? É, então chegou a hora da gente começar a aprender essa essa parte do nosso vamos chamar assim alfabeto né de programação, tá? É, os, as operações de soma, subtração, divisão, e exponenciação são que são o que a gente chama de operadores binários no Fortran. Por quê? Porque eles pegam um valor e outro valor, ou seja, dois valores, e fazem uma operação entre os dois. Ok? Então, quais são os operadores binários em Fortran 90? A soma, que é um sinal de mais, a subtração, que é um sinal de menos, a multiplicação, que é um sinal de v, um sinal um asterisco, Tá? E a divisão, que é uma barra inclinada para a direita. Okay? Então, é uma barra, não uma contra-barra. Okay? Isso aqui é muito parecido em todas, as, em, em todas as linguagens de programação. O que diferencia? A única, o único operador binário que é diferente no Fortran é o operador de exponenciação. Que em linguagens como o C e o Python é um circunflexo, e no Fortran é dois asteriscos. Tá? E aí a gente tem que falar de uma coisa muito importante, que é a precedência desses operadores. Ou seja, o que é a precedência dos operadores? É qual é a ordem das operações que vai ser feita. Qual é a ordem que as operações matemáticas de uma expressão vão ser feitas de acordo com o um operador que está entre um número e outro, ok? Lembra lá das aulas da tia Maricota lá de matemática do primeiro grau que ele falava, que ela falava, olha, primeiro a gente faz a multiplicação e a divisão, depois a gente vai fazer as somas e as subtrações e aí, né? Se tiver parênteses, é exatamente isso que quer dizer precedência de operadores, tá? No Fortran a precedência é: primeiro são feitas as exponenciações, depois são feitas as multiplicações e divisões, depois são feitas as somas e, e depois são feitas as somas e subtrações. Okay? Nota que eu estou tô colocando, tô colocando multiplicação e divisão no, no, mesmo, no mesmo patamar. E soma e subtração no mesmo patamar também? Por quê? Porque eles, essas operações vão ser feitas na ordem em que aparecerem, depois que as exponenciações forem feitas. Ok? Vamos ver aqui, vamos ver aqui um, um exemplo. Ok? Você pode, você pode depois, se quiser, mudar a precedência desse, das operações, ou seja, a ordem que as operações vão ser feitas. Através do uso de parênteses. Em programação a gente só usa parênteses. Na matemática a gente usa parênteses, colchete e chave. Okay? Na programação não, a gente só usa parênteses. Okay? Às vezes dá uma certa confusão, tem que tomar cuidado com o fechamento de parênteses, mas né, é necessário, muitas vezes, dependendo do que a gente quer fazer. Então vamos dizer que eu tenha, vamos dizer que eu tenho aqui. Né, eu peguei. Agora eu vou fazer assim. Para poder aparecer tudo. Ok? Então eu tenho aqui minhas variáveis. Eva é inicializada com 2, F com 3, G com menos 2 e H menos 5. E, e declarei uma variável, resultado real, que simplesmente eu não, in, não inicializei com nada. Vai ser o resultado depois, talvez, de uma, de uma operação. Okay? Vamos olhar aqui, vamos olhar aqui, essa expressão. Essa expressão aqui vai ser feita da seguinte maneira. Primeiro, primeiro g é elevado ao número, ao, é, o valor em g é elevado ao valor em e. Então g é menos 2 ao quadrado dá 4. Depois, eu tenho uma multiplicação que vai ser feita, ou seja, f vezes esse valor aqui, né? f vale 3 vezes 4, 12. E agora, na ordem que aparece, eu faço as operações restantes, né? 2 mais menos 5 dá menos 3 e... Aqui eu tinha 12, mas tem um sinal de menos, então isso daqui vai dar menos 15, se eu não estou enganado. Okay? Vamos ver isso daqui. Então vou rodar esse cara daqui, menos 15. Ótimo, não errei a conta. Tá bom? Agora, se eu quiser mudar a ordem das operações, eu vou usar parênteses. Okay? E aqui eu dou vários exemplos para vocês de usos de parênteses. Nessa expressão aqui, é, opa, eu não atualizei as coisas aqui, tá? Mas primeiro ele, ele executa f vezes g, depois ele subtrai f vezes g de h, depois esse resultado todo ele eleva ao valor que está em e, e finalmente ele soma o valor de e a esse valor todo aqui, ok? Para vocês verem a importância dos parênteses, para mudar a precedência dos operadores, essa, essa operação pode ter o valor 3. Okay? E dependendo de como você mudar aqui os seus, os seus parênteses, você vai ter resultados completamente diferentes. Evidentemente. tá Então, esse aqui é o negócio. Tá? Vocês têm que tomar muito cuidado com a parte de é, precedência de, de operadores, ok? Então, a gente prossegue o nosso curso de Fortran na próxima videoaula.